E aí, seus os posts aqui na hora para desta vez trazer para vocês Mo Legend. Este Mo, ele foi lançado recentemente, ele está em beta, ou seja, ele vai mudar, vai melhorar, muita coisa vai ser corrigida e mas já tá para saber como tá a pegada desse jogo. Ela tá diferente, não vou mentir. O jogo ele foi refeito velhos elementos do jogo, né? elementos antigos do jogo, eles foram mudados um pouco, mas alguns continuaram, como no caso esse aqui, que é o clássico, né? o drop de blade, soul, de caos, eu acredito que retiraram o, né? as pedras, né? o caos do jogo, porque eu não vi caos até agora do jogo, eu joguei até o level 35, parece. Apesar de estar tá parecendo que é um gameplay antigo, eu fiz vários gameplays e notei que o jogo ele tem elementos do Mu antigo. Mas muitos elementos foram refeitos, foram tirados do, do jogo Dungeon Siege, tá ligado, que eu percebi muitos, tá ligado, o Dungeon Siege, Siege 3, quem conhece, quem não conhece, conheço, ele tem esses elementos aí, tipo essa mecânica 3D, onde as coisas se combam, as skills ficam, é tipo um action mesmo, tá ligado, o jogo, ele tem skills que são target, você mira, né, para acertar, você, no caso você clica para acertar, mas tem skill que é muito tipo solta no mapa e quem passar pegou, fodeu, tá ligado? Ele tá bem, tá bom, é viciante com o tempo e é incrível como o jogo começa ruim, você olha o jogo e chega a dar vontade de chorar, você lembra do antigo, você lembra da mecânica que era difícil, lembra que como era né, aquele clima de começar de novo, aí... Né? Você começa a evoluir e vai percebendo que o jogo vai aparecendo de fato Você vai pegando as skills e do nada as skills que são o verdadeiro poder do jogo Onde dá o verdadeiro gar no jogo Você solta os combos das skills que praticamente mata os bichos feito merda Tipo, no começo você fica logo todo chateado, né? Porque você começa a demorar para matar os bichos Você fica, porra, eu não mato essa aranha rápido, né? Uma aranha, caralho Aí você começa a ver que o bagulho muda do nada assim, começa a pegar o nível, pegar as armaduras. E o legal é isso, né, as armaduras, eu lembro muito do mo, do mo inicial. É, tipo, é nostalgia pura você jogar ele. Inclusive, tá ligado? Uma parte que eu mais gostei porque é, quer dizer, gostei disso e gostei de muitas e não gostei de muitas outras coisas, né? Tipo, eu gostei do gráfico, tá ligado? Tipo, a melhorada que eles deram. Ficou mais bonitinho, né? Mas, cara do céu... Sei lá, velho, é muito travado o jogo, tipo, é beta teste, tá lagado, eu sei que deve, ter, deve ser o lag agindo, né, mas é uma mecânica lenta, você vê aí ó, na gameplay, ó lento, você fica tipo como se fosse câmera lenta, caralho, velho, eu sei, é, eu sei que o jogo ele vai ter uns buffs de velocidade, vai deixar o personagem bem mais rápido, tá ligado? Mas, naturalmente, o personagem é assim lerdão, tá ligado? Tipo, você demora um ano pra ir ali, pra voltar daqui, para fazer uma quest. É aquela lerdeza toda que quem gosta vai se divertir bastante. Mas também, né, como era de esperar, o jogo, ele não é mundo aberto. Não, não é mundo aberto. Infelizmente, ele já caiu no mesmo sermão desses jogos que prometem ser mundo aberto, mas por um tempinho... E depois começa a ser só dungeon, dungeon, dungeon, dungeon, dungeon, dungeon. Inclusive para você pegar sua sua skill, expert skill, quando você chega no level 5, você pode né, começar a pegar umas skills que são, digamos, é, mais mestras. né? São as melhores skills que o seu personagem poderia ter. Aí no level 25 tem uma, no level 50 tem outra e não lembro qual é a outra, no, no que level ou é num 45, não lembro, <risos> mas em todo caso, no 25 é de certo, você vai pegar uma skill, essa skill vai praticamente transformar seu personagem, né? ela serve pra dar um gás, dependendo da classe ela nem é tão forte assim, ou eu sou bom o suficiente para não saber usar, né mas é... eu fiz de cara aí um, um assassino mágico, que porra é? Um feiticeiro que usa espada, a espada é muito inútil, dá até vergonha de usar a espada, eu preferi ficar usando cajado mesmo. Não sei em que isso me afetou, porque eu só fiz um personagem até agora só para testar mesmo. Pois como o jogo tá em beta e eu tava meio cansado assim, e tava treinando com outros jogos, eu não treinei, joguei muito. Mas eu só digo uma coisa, o jogo ele tá bom, ele tá diferente do mundo antigo. Se você gostou muito do mundo antigo, esqueça alguns padrões dele. Aonde que, que ficaram foi alguma, né, é, alguma armadura, assim, ficou só a cara mesmo, tipo, as skins, dos, as armaduras do jogo, inclusive o mesmo sistema de Blast, tá ligado, tipo, eu não sei por que eles fizeram esse sistema, né, porque eles estão dando um Blast de graça, não sei se eles vão tirar isso, né, tipo, você responder um quiz, dizendo se o jogo é bom e ganha um Blast, tipo, porra. É um beta teste, tá ligado? Tipo, na certa, isso aí vai entrar para lá também Porque eles querem saber o filho, eles querem ter filho, tá ligado? Se assim, eu percebi que o Blaze E ele não é tão criterioso como era antigamente Tipo, um Blaze valia o cu da pessoa antigamente, tá ligado? Tipo, oh meu Deus do céu Você tem um Blaze, cara, porra Isso era dinheiro, velho Era dinheiro, no oficial, galera Nesses esses alt-sev de bom, não Que são tudo bosta É... E uma coisa, outra coisa que eu também fiquei muito, mas muito chateado mesmo, era a questão das asas. Qualquer ela do jogo pode ter uma asa. É muito fácil, é tipo uma quest, você faz a quest e pegou a asa, pronto. Bem simples assim, não tem nada de mais tipo como era antigamente, o um inferno na terra pra você fazer sua asa. Que era a graça do jogo, né? Inclusive a montaria, né? Montaria parece que vão dar de graça, algumas de pop só pra você testar, tá ligado? Mas não é como antigamente, que você tinha que craftar a sua montaria também, sim? era um inferno na terra para você também criar a montaria. Inclusive armas raras, tá ligado? Tem, o jogo tem um sistema de armas raras e elas dropam, tá ligado? Você não, ah, tem umas que craftam, né? E eu gostei muito disso também. O sistema de craft do jogo é muito legal, tem umas armas muito fodas para craftar. Com, tem os ingredientes, né? Como é de lei espalhados pelo mapa nos bosses você tem que buscar ficou bem legal para quem é viciado em MMORPG vai gostar bastante mas minha nota pro jogo atualmente no beta teste é um 7 tá ligado dá para jogar dá para jogar você se diverte assim tipo se for jogar com os amigos para competir né se tem aquele amigão bora fulano vamos ver quem che quem, quem chega mais leve mais alto quem pega mais negócio você vai se divertir bastante, porque o jogo tem quests, muitas quests, você não para de ter quests, tem muita lore, muita história no caso. É, Você vai simplesmente curtir muito o jogo, tá ligado? Você não vai se arrepender de começar a jogar não. Mas tem muitas coisas que você precisa né, esquecer, pois faz parte do passado e mudaram. Infelizmente mudaram. E é isso galera. Até o próximo jogo e valeu. Talvez eu continue né, gravando pra esse jogo. Não sei, vai depender dos meus amigos. Eu não gosto de jogar jogo de RPG sozinho, não. Se eu não tiver pelo menos uns dois amigos jogando, eu não jogo mais, não. <risos> valeu, abração.